Eu -oh, eoeá, -oh, meu pai xangô é rei, meu pai xangô é rei, e -oh, e mas meu pai xangô é o rei, meu pai xangô vê tudo lá de Aruanda. Ele sabe que os seus filhos precisam E não deixa tombar Eu é -oh, -ah, meu pai Xangô é rei Eu -oh, -ah, mas meu pai Xangô é o rei Meu pai Xangô é Ele sabe que os seus filhos precisam e não deixa tombar. Eu, -oh, ea, -ah, meu pai Xangô é rei. Eu, -oh, ea, -ah, mas meu pai Xangô é o rei. Meu pai Xangô vê tudo lá de Aruanda sabe o que os seus filhos precisam, e não deixa tomar, eu -oh, -ah, meu pai Xangô é rei, e -oh, e -ah, mas meu pai Xangô é o rei, meu pai Xangô Ele sabe que seus filhos precisam e não deixa tombar. Eu, é mas meu Pai Xangô é o rei. Salve, Pai Xangô, caô, capsule, meu pai.